Seja bem-vindo a mais um vídeo Olá galera, eu sou o Febraim. A mais um vídeo de Saduong, quanto tempo Saduong? Como você está? Você está bem aqui? Você está bem? Olha o que é isso aqui Que é isso aqui, meu amigo Porque estou de ouro aqui, tem muito ouro Por que? Por que será? Por que será que tem muito ouro aqui? Será que eu deu o cu? Eu deu o cu do mundo inteiro olha muito ouro aqui 150 mil de ouro será que aconteceu? o que será que aconteceu o jogo? será que eu comprei isso aqui não tem como comprar isso aqui não tinha como, ou será que eu tenho mu muito ouro e agora eu vou comprar um invisibilidade com 80 ouro mas compra muito mesmo compra muito Se compra vamos aproveitar Bom galera, consagrados, não sei que o jogo há é mais de que dias diz que o jogo irá desativar seus servidores, irá fechar e o jogo irá terminar. Porque está vindo um novo jogo, não sei qual dia irá fechar, não sei qual dia o novo jogo irá vir, eu não estou sabendo nada, só sei que irá desativar seus servidores. E pronto Né? Isso é trick, eu vou até colocar meu óculos aqui Eu vou até olhar Só tô vendo minhas lágrimas Porque tinha muita saudade Agora eu posso gastar muito ouro Porque né, terminar e não sei qual dia Mas eu vou gastar Aí eu posso gastar Comprar... para a Arrita Tire! ganhei 10 de ouro mais uma vez novamente eu tenho só azarado com uma sorte e também pessoal parece que tem também galera parece que tem pouca pessoa jogando jogando jogando joi sou noob joi sou noob espanhol olá amis, amigos Tô no nível 28 ainda, parei, parei de jogar, seis meses, voltei agora, e eu não sei que se tá acontecendo esse jogo aqui, porque eu tenho, não sei, não quero ler inglês, não vou ler, tá? Só vou clicar aqui pra ver. que eu li aqui. esses e-mails, nossa, não li porra nenhuma, como é que é as coisas aqui? Aqui, diz que há é mais... A Magnificat irá fechar A Magnificat O jogo SADONE de Arizona irá desativar seu servidor e irá fechar é, Imagina que fosse a Magnificat. Então, aqui... Novo SADONE de Legends Tem um novo SADONE de Legends pra celular Eu não tenho celular, então não tem como saber se ele é bom O novo SADONE Legal, parabéns. Pra celular. Porque o, no, o nome da empresa é Mind Finger. Ou seja, é Dedo Malu. É, eu acho que é, é. eu acho que é dedo maluco Entendeu? Porque eles fazem jogos jogos para celular. Nossa, mas eu tô bugando, por que pariu. Eu não sei se vocês também conseguiram me ver, porque eu não tenho um lugar apropriado pra gravar. Pobre. E o bom é que agora eu vou gravar ele, vou tentar subir dinheiro, até o nível 30 Não sei o que também E agora como eu estou com muito ouro, eu posso comprar, eu posso gastar, eu posso comprar Menos com dinheiro aqui, né, que eu quero comprar essas armas É o um único objetivo aqui, né, para terminar tudo Ah, Chega até o rango Rango Até o round 32 Eu não sei se Para que jogo está bom Para que jogo não O round do jogo Mas eu vou deixar no volume 14 Ah não Até o round 35 Mas eu não sei se irá Se eu irei conseguir mas vamos tentar, agora todos eu todo vou começar a jogar a partir de hoje Todos os dias, eu posso comprar várias coisas aqui Com ouro é, eu comprei esse soldado aqui ó Ele é São Premium Aí eu comprei... É, eu comprei esse soldado aqui Esse soldado o xerife eu comprei, eu posso comprar... Eu posso comprar todos, né? Eu posso comprar TODOS, todos. Nossa, eu deveria comp comprar essa vagabunda aqui Eu achei o mais caro Ele deve ser mais forte Mas eu acho... Aí pode comprar sombreiro Ombreiro, raro Puta que pariu Esse daqui é raro Ah, esse daqui é dinheiro dinheiro nós não vamos ter Com certeza não vamos conseguir comprar E tem vários outros ombreiros Não sei, tem que estar em espanhol aqui Eu coloquei em espanhol porque eu quero Esse aqui é raro também Vamos comprar raro? Ah, tem um símbolo Ah, todos têm um símbolo É... Natal ou Halloween? Papai Noel Que isso? Aqui ó, São Valentim Eu comprei isso aqui ó Eu comprei esse aqui, que eu não sei né? Bom, eu, eu vou comprar o que eu gostei, eu gostei da cabeça de volta. Pronto, agora Agora, agora eu fiz Eu vou aqui Minha equipe com isso. Então vamos continuando aqui. Eu vou usar a minha fila. Eu deveria comprar outra arma, mas eu não sei mais. Game é de dinheiro e eu não tenho dinheiro é suficiente. Mas eu ganhei muito ouro. E agora todos os dias eu vou entrar. Me conectar para buscar o um prêmio. E todos os dias tem bônus. Você ir entrando. Bom, é isso? Eu acho que eu não enxerga nada. Tô todo de azul aqui, não tô aqui. Ué, filha da puta, já vai entrando assim ou eu vagabunda? O ar, caralho, tá bugando, porra, filha da puta! Puta que pariu! Cadê, cara? Eu... Eu não tô entendendo nada. Já tá travado, já a internet tá lenta. Como é bom ficar de volta... Nossa, não se nossa, é muito é noob. A vai ver muito noob. Cadê o pessoal dessa porra? Calma aí, Celap. Calma! Eu, eu estou traumatizada aqui, tem muito! Mano, eu fico bugada aqui, eu não tô falar nada. MATEI PORRA! Olha, eu tô muito bom! Pô, oh, tá enrolando pelo Facebook? tá vamos no... Estamos em família, todo mundo noob Estamos em família, vamos hoje. Eles vão remover minha cabeça da boca da filha da puta. Puta, <risos> Ok. Vamos tentar tá todo mundo morto. Eles estão mortos. Ah, voltaram dois mata esses filhos da puta eu tô parecendo meu avô mas eu não tenho avô filha da puta puta que pariu alguém cometeu suicídio a ah, filha da puta dava pra entrar mentira faltava um segundo aqui já pentei antes eu eu cliquei antes. Ah, vamos conseguir. A gente tem que só tem três também. Não. Gente, eu estou muito calmo. Estou muito calmo. Não precisa. Não precisa gritar. Estou muito calmo. Tô calmo, ninguém vai se minha o mesmo aqui não. Vamos, seus bandidos filha da puta. Vai perder. Muito calmo, eu tô muito calmo. Vai, vocês são foda! Mas puta que pariu, assim me encarrega todo. Eu não fiz nada. Eu tô em peito, eu tô com... Ah, eu tô de 7, 7. Eu mando dar sorte. 7, 7 pra mim, top de bom. Meu bugou aqui. Meu bugou! Olha, olha, safada, olha o que vai lavando. Definitely not, definitely not. Tá tudo certo não, tá tudo certo não. Eu com... estou com medo. Mas agora eu estou avançando. Filha da puta! Querendo atravessar nós aqui, é? Ele sabe que eu estou aqui. Vou cometer suicídio, meu amigo, não! Filha da puta que eu queria fazer, sai daí, rosto. Mas puta que pariu, vamos voltei vivo. Chore, baby. Chore, baby. Eu choro? Eu choro, Eu sou bebê. Tá muito estralado porque eu não tenho um computador ruim de verdade. Without Isso! Sale, Esse without é meu time. Esses são meus homens. Ah! Saíram! Ai, meu Deus, meu! Deus. Que é isso meus amigos, vamos perder de caralho? Ué, caralho! Porra! Terra na granada! Que é isso, de onde tá vindo isso? tá todo bugado aqui, meu Deus! Isso pela. Ai, ele não tá vivo! Ai, eu não posso perder, eu quero comemorar com meu, meu time! Calma a boca só a não, não, não, não, não. Ai meu Deus do céu, o que eu acho gente? Eu estou com muita pouca vida, estou sangrando, estou menstruado Ela me muito aqui Olha a paci, olha Olha o round Estou em quinto Veja que eu ganhei, amanhã eu posso entrar e eu ganharei outros, uma ficha e aumentador de armadura E sábado eu também ganharei outra ficha E eu... Ah, eu ganho, eu ganho, eu ganho Eu ganhei 100 de experiência Ah, eu preciso ganhar 100 de experiência para me ganhar o aumentador de armadura eu, eu não estou entendendo porque eu estou tentando explicar algo que eu não entendo eu não vou entender porque eu vou estar mental o pior mapa eu dei esse mapa e eu sempre estou do lado ah, a gente está nos ganhando não estamos perdendo aqui eu dei esse mapa desculpa eu irei aqui mudar aqui eu, eu vou irei mudar para a Europa um mar, um o que aconteceu? A Europa ainda está vivo? Tá Pronto, estamos ganhando? Estamos ganhando! Finalmente me coloca do lado do jogo que estamos ganhando Nossa, mas que leve do caralho, olha a filha da puta entrando aqui e atirando De bundinha AI PORRA Ai, não, não, não, não. Uai, vou perder. Ah, de Puta. Eu não sei como que eu não tomei tudo. Desapontado. Desativaram a porra da nossa zona. Vocês deixaram. Ele é muito forte, filha da puta. Eu não, sei como eu, eu não me assistei Por um dentro do meu mundo de jabô. Segundo round, eu não vou aqui, estamos perdendo. Eita porra. Sou filha da puta, foi você que me matou. Você botou as granadas aí. Não acredito! Não acredito! Se for um da Europa tem alguma coisa. Eu não consigo matar ele, não matei nenhum. Eu matei alguém? Não matei. Eu sou de 4. De 4. Isso é normal. Uai, caralho! O povo da Europa tem um coisa aqui, hein? Uai, qual da puta aqui? E eu vacilando Nossa, mano, no cu, O cara chegou por trás né? Morreu doido Morreu doido sem fazer nada Olha os caras Decepcionado, mas surpreso não Morreu... Morreu o no nosso time inteiro! Ai, caralho! Cara, tô de hack aqui, viu? Ai, meu Deus! Isso, na bundinha! Lá, lá, eu acho que eles vão vir atrás de mim Tem 3 vivos Ai que medo puta que pariu A zona B, a zona B, a zona B Tem 3 vivos, tem um, tem um, tem um Mata esse filho da puta Deixa eu matar Ele matou o povo da que tem alguma coisa Eu não fiz nada, não fiz nada Não fiz nada, só ativei a zona dele. Conquistei a zona dele. fui lá Esqueci de mostrar o resultado da partida é, Da partida anterior, esqueci de mostrar Olha ah, esse mapa aqui, geralmente eu não vou Que isso? Eu não conheço o mapa aqui não, não sei o que eu estou fazendo na minha vida Ah, é do outro lado, eu sou muito novo Meu Deus, ganhei a granada Ai, filha da puta! Eu não entendo esse mapa Eu estava de bunda pra eles. Bora, banditilhado. Não sei como acertei só. Atira. atira. Atira. Atira. Atira, atira. Apenas atira. Como ninguém estiver aqui aqui. Assim. Eu sou muito ruim. Não sei se quero com a granada primeiro, mas.. Uai! Filha da puta, eu senti essa no cu. Entrou dentro do meu cu essa granada. Eu... Só porque eu estou calmo porque é de manhã, são 10 horas da manhã. <risos> mas eu erro muito. Que filha da puta, eu sou muito estrategista Mas estamos ganhando, isso é importante. E eles estão perdendo. Uai, filha da puta, já, já está aqui? Não vou saber se é amigo ou não. Porra, cara, ai tá foda aqui gente Ai, ele tá aqui, tá ficando comendo o cu Uh, eles vão embaixo Uh, uh, eles tá subindo Eita, filha da puta, que é isso aí, tá na hora de... Mas que granada fodida é essa, velho? Estou mais profissional em granadas Tô errando mesmo, mentira. Uai, olha ela, puta aqui, ó. Ai, fome! Não deixa nem respirar. Ah, não, faltava um segundo. Puta, oh, é uma coisa aqui, ó. Não, não tem nada aqui. Não, lá embaixo. Renato lá embaixo. Isso então, por que eu jogo essas granadas? da puta, tá pessoa que seu querer, tá, tá nadindo caralho aí eu eu quero avançar me avança nessa porra eu posso sair novo, mas lançou novo e morrendo ai eu vi que ele não, não iria me ver esse mapa não, não dá e esse dragão não querendo avançar aqui nem pra renascer Ah, eu joguei a granada explodida aí fugida, porque a internet tá bugando, gente. Desculpa, não é culpa minha. Eu cometi suicídio. A internet tá muito forte. Eu tô muito lento, tô muito travado. Que isso, pra onde eu estou indo? Ei! Calma aí, você tá querendo subir aqui? Calma... Ninguém vai subir mais nessa porra Foda-se, me mate, mas não vão subir Vou proteger essa zona eu como estou... se fosse meu cu MEU CU eu CALA A boca, SUA PUNTA O que acontece nessa caralho aqui? Seu filho da puta eu não eu odeio tudo isso, eu não renasci, eu não renasci ainda, que isso, eu revivi lá embaixo já, Ô oh, porra, tá todo mundo avançando aqui, vamos, toma sua puta vagabunda, eu cometi suicídio, meu Deus, eu vou meter suicídio na vida errada. A banca filha da puta, vai ficar em cama, caralho. Calma aí só filha da puta. Faz que cometi suicídio. Eu morri. foda do se ia cometer suicídio para eu morrer. Já cometi suicídio de uma vez. Eu acho que esse vale aqui vai ser eu cometendo suicídio. Mas puta que pariu o renasço lá embaixo. O jogo me quebra. O filha da puta, só dando uma foi invadida sua a zona de bonitinho ó ah não eu estou ficando de nada porque eu não nasci então eu estou tão lenta assim que eu não consegui renascer vamos cano, isso que serve só tem uma vagabunda viva vagabunda vamos clã meu deus mano sabe o que eu vou fazer eu não tô eu não tô conseguindo colocar isso eu vou usar o poste de invisibilidade vamos usar não é possível um caralho esse aqui foi o resultado da partida eu morri 17 vezes estou muito ruim Vamos ver o resultado tá da missão. E nesse o que aconteceu? Meu dinheiro diminuindo aqui, filha da puta. Aí ah, eu posso comprar dinheiro. Ah que delícia! Tem quanto? Eu tô com dois mil agora. Eu comprei dinheiro, eu posso comprar dinheiro com ouro.